Bom dia irmãos, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Irmãos amados, as pessoas muitas vezes têm dúvida por que que dieta se tornou a forma mais famosa de emagrecer. Agora eu vou dizer porque que a dieta se tornou a forma mais famosa de emagrecer e outras formas de emagrecer que não são dietas. Hum, algumas ficaram no túmulo do esquecimento, outras não são muito comentado. Por quê? Porque tem pessoas que fazem, por exemplo, o um método de emagrecer que não seja dieta. Mas aquilo vai por água abaixo, porque ela não sabe se controlar na hora de, como se diz, de comer. Ela sem querer tem o pecado da gola. Muitas vezes a culpa não é dela.